Boa noite a todos, eu sou a Lucília e vamos dar início a mais uma preleção da ceia Casa Espírita Irmão de Assis de Itatiba. Antes da nossa preleção, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso espírito, para que a gente possa vivenciar estes momentos de aprendizado. Vamos primeiro abraçando o nosso anjo da guarda, esse nosso amigo de todas as horas. Vamos abraçando os Espíritos que estão nos amparando, cuidando de cada um de nós, nos dando tranquilidade, nos dando a paz necessária nesses momentos tão difíceis que vivemos. Vamos abraçando com o mesmo amor a nossa mãe, Maria de Nazaré, que Nossa Senhora possa, neste momento, nos cobrir com seu manto de luz, nos dando proteção e nos dando amparo. Protegidos por Maria, chegamos até o nosso Mestre Jesus e a ele pedimos que nos cubra com a sua luz, que nos envolva com o seu amor, essa luz e este amor que nos fortalece, que nos dá forças para vivenciarmos tudo o que a vida nos apresenta. Iluminados pelo amor do Mestre, chegamos ao nosso Pai Criador para agradecer a nossa vida, agradecer esses momentos de aprendizado, dizendo, Pai nosso que estais nos céus,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 Então, nós vamos começar né, com a nossa preleção de hoje. E ela, nós vamos dizendo o seguinte, que hoje a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Nós estamos muito mexidos, muito preocupados, confusos, até mesmo desnorteados. E tudo isso que a gente está passando, tudo isso que a gente está vivendo, Exige que a gente tem, que faça muito mais esforço para a gente deixar o bem aflorar, né? para a gente poder compartilhar com os outros bons sentimentos, bons pensamentos. Por que, que eu digo isso? Porque hoje existe muita gente compartilhando ódio, existe muita gente compartilhando desamor, o desequilíbrio, e nós não podemos fazer parte dessa corrente. Nós precisamos ser semeadores da paz. André Luiz, no livro Agenda Cristã, no capítulo 9, ele diz o seguinte, o mal não merece comentário em tempo algum. E esse é o tema da nossa preleção de hoje. E nessa frase, quando ele diz o mal não merece comentário em tempo algum, pode, o mal pode ser qualquer coisa. Pode ser a fofoca, a maledicência, as fake news, né, que a gente ajuda a espalhar, a violência, os crimes e tantas outras coisas né, que estão por aí. Se a gente for ver, mais de 80% dos noticiários da TV, eles enfocam o quê? Crime, violências, desastre, corrupção, né? as coisas boas do dia a dia... Elas quase são deixadas de lado. E são sempre umas notas breves, assim, né? Porque acaba não dando audiência. E por que, que não dá audiência? Porque a gente prefere que esse mal, né? Que todo esse mal se espalhe. Porque a gente, na verdade, acha legal comentar as coisas, comentar o mal. Porque nós temos tendência de comentar o que acontece com os outros, né? E aí, quando a gente vai falar do outro, a gente dá o quê? Preferência aos comentários negativos. Quando a gente comenta o mal, a gente dá força para o mal. Cada vez que a gente aborda na nossa conversa, nas mídias sociais, e quando falo mídias é tudo, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, sei lá. Mas quando a gente comenta um ato violento, quando a gente comenta a crueldade de alguém ou um acidente espetacular. Hoje em dia, né, se uma pessoa sofre um acidente, daqui a pouco tem foto em tudo quanto é lugar do acidente, aquelas fotos sem menor respeito para com ninguém. Né? Então, tudo isso faz com que a gente valorize aquilo que não merece ser valorizado. Então, a gente precisa fazer um esforço para não comentar o mal para a gente não alimentar ainda mais esse negativismo, esse pessimismo que já toma conta de tanta gente, por conta da pandemia, por conta de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, se a gente não tem nada para dizer, vamos ficar quieto. Não vamos multiplicar aquilo que a gente sabe que não vai trazer bem para ninguém. E aí para a gente ver bem esse lado de como a gente espalha e de como o mal, ele, ele se espalha de uma tal maneira e como ele aumenta, né? como ele cria uma rede de intriga. Eu trouxe uma, trouxe uma historinha, até infantil, mas eu acho que tem bem a ver com o que a gente está falando agora. Então, era uma vez uma menina chamada Clara. Ela tinha muitos colegas na escola. No fim de semana, ela estava brincando em casa e machucou o joelho. Sua mãe preocupada a levou ao médico. O médico fez um belo curativo no joelho. Quando ela chegou em casa, ela resolveu ligar para Ana, que era sua melhor amiga. Oi Ana, tudo bem? Você não vai acreditar. Machuquei o joelho e fui para o hospital. Assim que a Clara desligou, a Ana foi até o jardim da sua casa. Pedro vinha passando pela rua e ela não resistiu e contou que Clara havia machucado o joelho e arranhado o braço. Pedro vai para casa e no caminho encontra com Mônica e diz, Mônica, sabe da última? A Clara machucou o joelho, arranhou o braço e quebrou o dedo. Mônica ficou assustada com toda aquela história, que quando virou a esquina, trombou com a Júlia e já foi dizendo. Júlia, sabe a Clara? Machucou o joelho, arranhou o braço, quebrou o dedo e cortou a testa. A testa. Na segunda-feira, era um tititi só dentro da sala. Quando a professora entrou, ela pediu silêncio, começou a dar aula. Então ela sentiu a falta de alguém. Cadê a Clara? Ela não veio à aula? Todos se olharam meio assustados. A professora ficou curiosa. Aconteceu alguma coisa? Depois de um tempo, Carlos criou coragem e contou. Professora, aconteceu uma tragédia. Nossa amiga Clara sofreu um acidente, machucou o joelho, arranhou o braço, quebrou o dedo, cortou a testa, quebrou a perna, ralou o pé... Cortou o queixo, queimou a mão e foi parar no hospital. Pelo que eu sei, ela está entre a vida e a morte. A professora estava chocada, quando de repente, Clara entra pela porta da sala, apenas com um curativo no joelho. Todos a olharam perplexos, sem entenderem nada. Ela ficou assustada e também não entendeu nada. Então ela falou, o que, que foi? Só cheguei atrasada porque eu tinha retorno no médico. Então, é uma história infantil, é uma historinha até meio ingênua, mas é exatamente isso que acontece com a maledicência, com a fofoca, quando comentamos qualquer mal, né? ele vai se alastrando e vai aumentando, e vai criando uma rede de intrigas, enfim. E aí, quando a gente vê, aí é o que a gente diz, né? o mal está feito. Então, quando André Luiz diz que o mal não merece comentar em momento algum, não merece mesmo, porque ele só traz resultados desagradáveis. Então, a gente tem que aprender a peneirar o que sai da nossa boca, né? Então, é a famosa história lá das três peneiras. Então, quando a gente for comentar algo, a gente precisa primeiro pensar, né? Será mesmo verdade isso que me, que me disseram? Eu gostaria que dissesse isso de mim, o que eu estou pretendendo contar para outro? É útil para alguém eu passar adiante o que eu ouvi? Se a gente concluir que, não é, que pode a informação não ser verdadeira, ou se eu não gostaria que fizessem esse comentário de mim, ou ainda, se eu sei que não vai ser nada construtivo e nada útil, então é melhor que eu me cale. E sempre a gente tem que passar por essas três peneiras, porque mesmo que passe por uma, for verdade, por exemplo, é verdade, mas e daí? Vale a pena eu passar adiante? Vai trazer algum benefício para alguém eu contar isso ou aquilo? Mesmo sendo verdade? Então a gente às vezes tem que pensar isso, né? E hoje em dia a gente está espalhando principalmente aí, né, pelas redes sociais, a gente espalha qualquer coisa. A gente nem tá vendo se tá certo, se tá errado, se é verdade, se não é. E aí depois, aí a gente fica ajudando a espalhar o mal, né? Quando a gente ouve aquela frase, você já sabe, nossa, você sabia, né? Quando a gente fala essa frase repetidas vezes, tantas vezes, a gente tem que pensar que essa frase tem que começar a morrer dentro da gente, que quando a gente vai comentar vida alheia, não vai fazer mal, não vai, perdão, não vai fazer bem nenhum para a gente. Então, vamos divulgar o mal proceder somente quando for comprovado, verdadeiro e que possa trazer benefício para alguém. E quando que é? Quando que eu posso, na verdade, passar o mal adiante? Quando eu sei que vai ajudar alguém a tomar mais cuidado, a ter mais prudência, nunca pela fofoca, nunca uh, pela maledicência. Então, nossa, olha, eu estou te contando isso para você não passar ali em tal lugar, porque você corre perigo, por exemplo. né? Mas eu não preciso entrar em detalhes, eu não preciso aquela coisa de dar notícia completa, não é verdade? Então, o, o, tem um, um texto que diz assim, que o maior perigo que a humanidade enfrenta é o exercício da língua. A língua é um instrumento perigosíssimo quando mal aplicado. Deus, conhecendo os perigos da língua, encerrou-a numa caverna, a boca, e colocou uma grade, os dentes. O homem, no entanto, ignora tudo isso. E ante qualquer deslize do seu semelhante, libera a língua e censura o infeliz sem dó. Se alguém disser algo de mal a você, que ele termine em você. Se a gente não consegue entender ou aceitar determinadas atitudes, vamos rezar por quem praticou essas atitudes. Afinal, Jesus disse, né, os sãos não precisam de médico. Então, nossa, a pessoa fez isso. Eu não vou ficar espalhando. Eu vou rezar para que Deus tenha piedade da sua alma, para que Deus tenha piedade, para que ele consiga enxergar o mal que ele está fazendo. E não ajudar a criar essa rede de violência e de ódio. A gente tem que falar coisas bonitas, coisas boas. A gente tem que estar tá envolvido numa onda de paz, de alegria, de bem-estar. Porque nós somos como antenas e a gente capta aquilo que a gente pensa. E se a gente quer captar boas coisas, a gente tem que pensar, vibrar e passar coisas boas. Porque quando a gente passa coisa boa, a gente atrai coisa boa para nós. Porque quando a gente comenta o mal, na verdade a primeira pessoa prejudicada é a gente mesmo. Porque a gente é a primeira que ouve. Então a gente já ficou com aquela energia ruim, com aquela energia uh, negativa. Então, a gente tem que ser sempre promotores das boas palavras, porque as boas palavras é que constrói, que edifica e que espalha luzes. E aí, para terminar, tem uma historinha de um autor desconhecido que chama Inimigo para Sempre. E diz assim: Vocês sabem por que o cachorro tem raiva do gato? Foi há muito tempo atrás. Quando os dois se conheceram, o gato, fazendo-se de gentil e polido, convidou o cachorro para almoçar. Ao servir o almoço, porém, muito egoísta, o gato tirou a carne toda para o seu prato e deixou só os ossos para o convidado. O cachorro, que adora osso, ficou muito satisfeito e começou a balançar a cauda, como faz quando está alegre. O gato riu pois nunca tinha visto alguém balançar o rabo daquele jeito. No dia seguinte, o gato visitou o rato, que naquela época também era seu amigo, e contou-lhe que o cachorro era um perfeito idiota, tinha ficado contente em roer o osso e o seu rabo havia se descontrolado. O rato, que também era amigo do cachorro, foi contar-lhe tudo a ele. O gato chamou você de idiota, que havia servido o almoço e escondido a carne e que vivia rindo do seu rato. O cachorro teve tanta raiva que ainda hoje precisa ser vacinado e passou a correr atrás do gato onde quer que o encontre. E o gato, irritado com a fofoca do rato, ainda hoje corre atrás dele. Moral da história, a fofoca... É um rato que faz todo mundo viver como cão e gato. Então, é para a gente refletir, né? É, todas as inimizades que a gente cria, tudo aquilo que, de ruim, que acontece, tudo de desagradável, na maioria das vezes tem a ver com o mal, tem a ver com o comentário do mal, com a fofoca, a maledicência e tantas outras coisas. Então, que a gente possa refletir sobre isso, não que a gente seja perfeito, mas que quando uma fofoca começar, ou quando alguma coisa... Para parar na gente, vamos tentar fazer isso. É fácil? Não, não é. A gente vive em sociedade, no fundo, todo mundo gosta, às vezes, Ah, vamos só fazer uma fofoquinha, não é isso que a gente diz? Mas se a gente começar a exercitar e a gente parar um pouquinho para pensar no que a gente está passando adiante a gente vai conseguir dar uma freada, sim. E com isso, a gente só vai melhorar o mundo. Era isso que eu tinha para vocês. E agora, então, vamos neste momento, fechando os nossos olhos, e vamos pedir a espiritualidade que nos cubra de luz e que possa sair do nosso coração também muitas luzes carregadas de bons pensamentos de bons sentimentos, de boas energias. Que essa luz de amor possa ser usada pela espiritualidade de luz, aonde for necessária. Que essa luz possa cobrir todo o nosso planeta Terra, tão doente, precisando das luzes. Que cada habitante da Terra possa sentir a presença do Mestre Jesus, tocando o coração de cada um. Que nesses momentos difíceis que a gente atravessa, que o amor do Cristo possa nos tornar mais solidários, possa nos tornar mais fraternos. Que essa luz de amor possa se estender pelo nosso país, pelo nosso Brasil, onde as diferenças não possam ser impedimento para uma boa amizade, para que possamos ser sempre companheiros de jornada. Que essa luz possa cobrir o nosso estado, a nossa cidade, chegar até os nossos lares, cobrir cada cômodo, as pessoas que ali moram, as pessoas que nos visitam, que possa chegar aos lares dos nossos amigos, dos entes queridos, até dos nossos pretensos inimigos. E que essa luz de amor possa chegar também e ser levado pelos Espíritos de Luz a todos os nossos irmãos desencarnados, em especial aqueles que estão em sofrimento. E neste momento, cobertos pela luz do Mestre Jesus, agradecemos a toda a espiritualidade que esteve presente, amparando cada um de nós, Agradecemos ao nosso anjo de guarda por estar sempre presente, ao nosso Mestre Jesus pela sua luz, pelos seus ensinamentos e ao Pai da vida agradecemos hoje e sempre a oportunidade que ele nos dá da gente aprender e da gente evoluir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, boa noite a todos, fiquem em paz e uma boa semana.